Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Os Esquisitos Eu já ia falar o nome do meu outro canal Estou aqui para mais um vídeo Quando a porta está fechada, ela se mexe Se mexe um pouco Ó, oh, que legal, aqui está o canal o Novo cenário que eu tenho aqui agora E a pergunta é o seguinte Por que Os Esquisitos Se chamam Os Esquisitos, né? Porque está vendo aqui, né? Esquisito, tá eu e o Kelvin aqui, desesquisito. esquisito. às vezes não vai ter vídeo todas as semanas por dificuldade aí, né? ou falta de tempo, que eu tenho que organizar meu tempo. E se lembra que o Kelvin falou, a meta é 40 inscritos, tá? A gente quer 40 inscritos, pessoa também. Então, por favor, compartilha esse vídeo, não tô falando nada. Uh, é esquisito mesmo uh, Compartilha aí pra, pra alguém que você goste Você que já é inscrito Você que não é inscrito, você vai ver o um outro vídeo aí 40 inscritos Compartilha, se inscreve E é isso Mas o canal se chama Os Esquisitos Porque lá quando começou o canal Em julho de 2018 Aqui não vai ter a data Aqui vai estar tá que data? Deixa eu ver Aqui vai estar tá 20 de março de 2019 Eu tinha posto o link pra... Pra vocês poderem ver o outro vídeo do outro canal Mas eu acho que o outro canal foi excluído pelo Youtube Ó, aqui diz vídeo não é um disponível Então isso quer dizer que aquele canal foi excluído Mas eu sei que é lá pra julho de 2018 E com isso O canal se chama Esquisito A gente pensou, vamos criar um canal? Falei, Sim, vamos! E qual vai ser o nome? Ah, não é seu nome! Daí eu fiquei pensando, já que a gente é esquisito e um dia, quando a gente tava conversando, aí a gente pensou: eu pensei, que ah, você é um pouco esquisito, né? Daí, é. Daí, daí eu também era esquisito, né? Como você pode ver aí. Mas fui eu que falei pra ele: parece um xingamento, mas agora pra nós não é um xingamento, é uma coisa legal ser esquisito. Mas esse é o resumo. Porque eu não sei de nada mais sobre porque o se chama os esquisitos. Ah, e esse é o, um dos primeiros vídeos que tem roteiro. O roteiro desse vídeo é tópicos. Escrever ali, nesse papel aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Por que o canal se chama os esquisitos? Esse vídeo tem tópicos. Esse vídeo tem tópicos. Comentar para ter mais conteúdo. Ah tá. Ah, quero que você, por favor, comente para ter uma ideia, ideia de conteúdo que nessa quarentena tô sem ideia. Provavelmente alguém tem ideias explodindo na cabeça, né? Caso você conheça um amigo criativo, por favor, chama ele para me dar uma ideia sobre o que fazer no canal, porque sem o quebra é mais difícil. Ele era o, mais da parte criativa, né? Eu nem tanto, mas ele todas as histórias do porquê foi ele que fez. E é isso, comenta aí a ideia que você tem pro canal. Você... Eu vou escolher qual que é mais condizente o canal, né? E aqui eu vou mostrar o que mais tem no canal. Olha só, estou aqui e eu vou mostrar agora aqui, ó. Estou num quadrado pequeno, aqui em algum lugar. Provavelmente eu estou olhando para cá, ó. O vídeo tá aqui, bem grande. E eu vou. Mostrar aqui o canal, que vocês estão vendo aqui? O canal. Aqui está o canal. Acabou. Não, não acabou. Ah, aqui, né? Os esquisitos, vídeos todos os dias. Só... Aqui é a minha conta, tá? Então. Eu vou mudar a conta. Vocês vão ficar olhando pra minha cara, eu vou mudar pra conta dos esquisitos. Geralmente eu que respondo as comentários, essas coisas. Daí, vamos ver, aqui está os esquisitos os vídeos todos os sábados, às 1 um, não sei se se A certo, mano eu acho que não. E domingo? Nem sempre, tá? Fique preparado para não ter. Daí, tem 35 inscritos. Vamos continuar, tá bom. Aqui tem vários vídeos, tem até com legenda, ó, é legal para quem é surdo e esse vídeo eu falei que ia ter legenda e ainda não fiz legenda, né? daí vamos começar aqui. eu vou, eu organizo o canal por playlists, aqui tá playlist. os únicos vídeos que não estão em playlist são as gameplays aqui do tipo Sin City, Need for Speed 2. esses não tem playlist. aqui está a organização do vlog. o vlog é um vlog, pode ser tanto aviso quanto o vlog. Um ou mais vídeos foram removidos da playlist Pois foram excluídos do Youtube Que vídeo é esse? Venha ver um pouco de nossas histórias Daqui veio antes Deitar tá. Ai, ah, daqui eu acho que até foi em agosto esse vídeo aqui Olha Tá, olha o que eu quero estar jogando Um, dois Eu falando Três, testando a bicicleta Testando a câmera na bicicleta Quatro, cinco, quebra o jogo Ó, ah, vou falar uma coisa que eu quero sempre comentamos Ele só aparece nos vídeos ímpares. Primeiro, esse daqui não tem número, né? Mas um é ímpar. É pra. É, tá escrito assim, por causa se alguém pesquisar, a é pesquisa Tipo, eu vou falar, né? Se você quer ver o primeiro vídeo, pesquise um, episódio um, né? Tem dois episódios, um, mas. Né? A origem dos esquisitos, você acho achar. Um bola era um jogo que eu tinha inventado, que eu até levei pra minha aula de educação física pra professor jogando futebol. A gente nunca mais jogou futebol falando isso. Você quer que a gente jogue futebol de novo? Daí eu de comprar o jogo porque não tem. Ah, tá, continuando. Ó, ele, ele aparece aqui e não aparece no par. Daí aparece no ímpar. Não tem. Ele tem. Aviso. Ele tá. Aqui foi o primeiro vídeo nessa casa, eu acho. O outro aviso. Dia mais frio que eu passei. É legal. Dia chuvoso. Ele tá. E isso não é proposital. Vou começar a fazer proposital. Aqui, ele dele nunca mais apareceu. Em que era a minha casa de 2018, no final de 2018, até metade de 2020. Que eu morei lá e eu mudei pra cá. E antes disso eu morava naquele condomínio, que era esses três vídeos aqui. Tá bom, vamos, vamos tentar ir mais rápido. Por quê? Eu e Kevin pensamos, por quê? Por quê? Você não sabe. Você fica se perguntando por quê na série inteira, por que ele faz isso. Eu tenho que dar títulos... Tipo, cadê minha família? Isso foi fácil, né? Porque é a primeira coisa que ele faz. Procurando mais, porque ele tá procurando mais. O que acontece? Porque eu não sei mais o que acontece na série. Bolo de cenoura. Se você vê, os meus vídeos não tem capa. Nossos vídeos não tem capa. Precisa da capa. Vamos fazer capa. Bolo de cenoura. Eu vou, eu vou editar isso aqui, pera. Como que eu edito? Eu quero, eu quero mudar, editar vídeo É que eu quero fazer um negócio aqui Assim você já entra no canal e fica mais esperto ah, Aqui, né, tudo Caso você nunca tenha visto como que é feito um vídeo no YouTube é, é, é, Você ainda não vai saber Mas, aqui ó Bolo de cenoura Quando você acabar de ver esse vídeo Você vê que vai ter mudado o nome Bolo de cenoura Ou... Retorno Pronto Me assustei, tá? Me assustei Tá, dois bolos de cenoura Você recarregou? Isso está acontecendo às 5h35 do dia 26 de 9 de 2021 Tá? Agora você não sai Curtas, são os curtas-metragens que a gente fez no nosso aniversário Não tive conclusões precipitadas Peguei ainda da igreja, porque eu pensei Geralmente as pessoas pensam das pessoas crentes, né? evangélico Que pensam que só... A gente quer ser certinho, né? Mas a gente peca, né? A gente é um Tá, daí o perdido, não tem muita história Car Siri, esse Max aqui, esse carro, ele é do canal Carral. Ele faz participação junto com o Kel, que, é, que é de outro canal, CGK, que virou EMC, mas vou deixar aqui na descrição. Não, aqui no carro, o, o CGK, pra você ver os vídeos do CGK, do Kel, esse carro aqui. Voltando, todos os episódios ali. Land, a gente quis fazer tipo, não sei o nome disso, mas. São dois mundos que se juntam, né? Duas gravações, né? a gente tem a visão do Kelvin, do, da Cidade Land, e a visão da Cidade Karsiri. E é quando esse encontro, se encontram se juntam. E esse daqui vai continuar um outro episódio daqui a pouco. Ou talvez quando sair esse vídeo já tenha saído o dia. E eu tenho que reformular o canal, vou tentar fazer isso. E biblioteca de áudio é aqui onde eu acho músicas, tipo, todas as músicas aqui são grátis, deixa eu ver isso tá ah, Deixa eu ver uma música que não tem música do canal. A música do... Do... Do, do Porquê. Caso você já tenha ouvido essa música, é do Porquê mesmo. É, tem a parte só final da música. Dá pra eu pegar efeitos sonoros. Músicas que eu deixei com Estrela, ah, essa música passou no, na Land, no episódio, eu acho que, três. Tem também essa música que a gente usou, caso você é inscrito recentemente, você deve ter visto o vídeo do Bolo do senhor Então, esse é o nome da música do Bolo do senhor caso você queira saber. 2014. Esse foi mostrando o canal. Foi um. Ah tá, tem um shorts ainda. Tá. Tem um shorts. São os três shorts. Uma origem do shorts é a mesma coisa. Outono ou inverno. Já estamos na primavera. Porque vai ter outros shorts depois aqui. Estou gravando antes de postar o próximo short E é esse o vídeo. Então vamos acabar por aqui. E obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com as pessoas, como eu falei anteriormente. Comenta aí o que eu pedi, se você se lembrar, né? Que é conteúdo do canal. Ou se, o que você achou do vídeo, o que você acha que tem que melhorar, o que você acha que, que, que eu fiz de errado, que eu fiz de certo, que vocês gostam que eu faço. Eu e ele. E agora vai ter as telas finais. E aí, ó. Deixa eu ver, estou no canto. Eu não sei se eu tô no mesmo se eu tô no canto, mas ah, vai sempre ter a bola do canal. Um vídeo recomendado pelo YouTube para você, do canal. Uma playlist. E dessa vez vai ter o um vídeo mais recente. Que não vai ser esse, vai ser um outro, tá? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo e tchau e vai acabar agora. 5h44, tô gravando há quanto tempo? Meu, esse vídeo tem 22 minutos com o Guilherme Domingo